Bom, então vamos lá, vídeo aula rápida e objetiva, a música completa aí, tá da Gabriela Rocha e Atos 2, certo? A música está em Sol maior, ok? Em Sol maior, o que a gente vai precisar de acordes aí, né? A gente vai pegar o Dó, a gente pode pegar o Dó com nona, ou se você quiser jogar mais agudo aqui, você pode pegar o, o Dózinho aqui, né? O mesmo formato do Dó do começo, só que bota uma pestana, ok? Tem esse Dó aqui, depois a gente vai pegar o Ré, a gente pode pegar ré a Ré à nona aí, ou Ré à nona, tem várias regiões aí que você pode tocar o Ré à né? certo? A gente vai ter o Mi menor, eu vou utilizar esse aqui, tá? Depois jogo a sétima dele aqui, a oitavada, né? Certo? Depois a gente tem aqui o Fá sustenido menor, não, Fá sustenido menor não, Ré com baixo e Fá sustenido, ok? Fá sustenido menor já seria em outro tom, né? Então, Ré com baixo e Fá sustenido, vou pegar esse, ou você pode pegar esse mais comum, né? Tá? É importante que você entenda a sequência de acordes e como utilizar aí ok depois vou pegar o sol aqui Sol a nona também certo basicamente são esses acordes o timbre eu vou utilizar dois timbres um para o comecinho que a gente tem um arranjo bem simples ok lembrando não vou passar junto com a música porque no último vídeo a gente foi desmonetizado foi punida pelo youtube tá então para evitar punições então eu vou fazer aqui sem sem o vídeo em si mas vai aparecer o segundo de que cada parte começa na música original então você olha no segundo você vai saber exatamente ok então vamos lá, a gente vai pegar aqui a região da pentatônica de Mi menor, né? Que é a pentatônica relativa de Sol, tá? O nosso Sol tá aqui, volta três semitons, cai na pentatônica de Mi menor, certo? O primeiro trechinho aí que eu vou passar, com tablatura, tudo certinho aí, ok? Vai ser aqui, ó. A gente vai pegar e vai ficar repetindo o mesmo detalhe aqui várias vezes, e é esse detalhe aqui, ó. Ok? Isso mais rápido fica assim, ó. Aqui, no meu efeito, está somente a ambiência, né? Que é um reverb. O reverb está bem acentuado. Você pode perceber aí, ok? E quando for um pouco mais pesado, e tem uma simulação de amplificador, né? É o básico, tá? Só que sem distorção nenhuma, Certo? Você vai perceber que o próximo timbre que eu vou utilizar agora também, ele já, já tá um pouco mais pesado, né? Eu tenho mais, mais ganho, mais distorção, ok? Simulação de amplificador e overdrive. Mas por enquanto, a gente agora vai ver a sequência já do, de acordes né, que a gente vai ter na música aí, seguindo já é, essa partezinha, né? Tá? Então a gente vai ter aqui ó, o Mi menor, depois vai vir no Dó, depois vem no Sol, e depois aqui um, um Ré com baixo fácil dele. Certo? Observação: o timbre também depende muito de como a banda está tocando, ok? Se a banda está bem calminha, joga um timbre mais clean. Se a banda intensificar um pouco mais, acompanha ela aí, joga um drive, ok? Então, seguindo essa parte aqui, a gente já tem uma partinha bem legal, tá? Que vai ser uma sequência de vários acordes, né? Só que eu gosto de pensar primeiramente na no básico. Do básico, é bem provável que a banda, se for tocar em versão simplificada, vá tocar dessa forma. Você vai pegar o dó, assim que passa essa parte, né? É só olhar nos segundos aí, eu vou estar tá sempre colocando segundos. Tá? Então nessa parte aqui ó Você vai ter o Dó, depois o Mi menor Depois você vem no Sol Depois Ré com baixo e Fá sustenido okay? Só que a música original ela varia um pouco mais isso aqui Ela liga esses acordes com outros acordes Então a gente tinha Dó e Mi menor E agora o que ele vai fazer é pegar o Dó jogar o Ré no meio E cair por Mi menor Ok? Então fica ó. Depois aqui do Mi menor, eu vou ter é, o Sol, só que eu vou pegar um, um acorde que está no meio. Só que se fosse o acorde do campo harmônico maior mesmo, do, do Sol, seria um Fá sustenido meio diminuto, ok? Só que para não pegar um acorde meio diminuto, que teria uma sonoridade um pouco esquisita, a gente pega aqui e joga a inversão, que tem um Fá sustenido no baixo, certo? A gente faz essa aproximação sempre de, da nota mais grave. Então, para poder encaixar algo aqui que não soe, é um pouco esquisito, né? Por conta do acorde meio de minuto tem um som um pouquinho mais pesado, tá? Em questão de tensão, né? Então, a gente vai pegar isso. A gente vai pegar, então, Mi menor. A gente vai ligar o Sol utilizando o Fá com baixo... Eita! O um Ré com Fá... Ih, cara! É, para fazer a ligação entre o Mi menor e o Sol, o Ré com baixo em Fá sustenido. Ok? Então, fica assim tudo na sequência, né? Lembrando, a gente vai pegar, vai avançar, né? A gente tá aqui Dó... Ré, Mi, Mi menor, Ré com baixo, Fá, sustenido, Sol, e volta no Ré com baixo, Fá, tá? É Aquela parte que quero ouvir, né? Ok? Isso pensando na dinâmica mais tranquila. A banda vai pegar uma dinâmica agora mais pesada, pode jogar um Drive mais carregado, é o que eu vou fazer aqui agora já, aí você vai ver como é que fica isso aí. A gente pode executar isso aqui também com power chord. Tônica quinta e oitava, tônica e oitava. Tá? Você pode trabalhar também acordes completos, fica bem legal. Tudo vai depender de como a banda está se comportando com você aí, ok? Mas eu executaria aqui na parte mais intensa, já que a gente tem a, o clean né, para esses acordes aí. A gente pode pegar a parte mais intensa de uma maneira diferente. Eu pegaria em power chord de oitavas, tá? Então ficaria assim. Ó. Lembrando que eu vou seguir aqui somente é, a, o, o baixo dos acordes, né? Estou fazendo um acorde que só tem tônica. Okay, tônica e oitava é a mesma nota, só que eu pego duas oitavas diferentes. Então eu vou executar somente no baixo. Então era Dó Ré Mi. Então vou fazer ó, Dó. Fá sustenido. Sol. Fá sustenido. Se você quiser fazer uma leve variação aqui, no finalzinho você pode pegar ainda notas que fazem parte também do campo harmônico e da escala E pegá-las para frente e voltar na nota, fica mais ou menos assim E agora em outra nota o que eu estou fazendo é eu tenho a, a minha harmonia base só que a gente não está fazendo digamos acorde né já que a gente tem somente uma nota a gente está fazendo uma melodia então eu posso variar minha melodia sem sair eu só tenho que repousar na nota correta certo ou você pode fazer isso que ainda em power chords só que isso que vai exigir um pouco do conhecimento de power chords aí porque a gente vai ter que usar uma inversão ok então bora lá vou pegar a mesma sequência de acordes fazendo em power chords <risos> Ok o que é que eu fiz aqui né fiz power corte tônica quinta e oitava depois eu joguei a inversão aqui do nosso ré com baixo Fá sustenido eu fiz a inversão aqui ó eu duplico a, a minha tônica tá e jogo aqui mais uma notinha ó. a tônica da minha inversão é né? Fá sustenido é um ré com baixo Fá sustenido joguei essa nota para cá ok oitava e ela e peguei aqui o meu ré também ok então é ré Fá sustenido Fá sustenido e aqui eu tenho uma inversão certo então basicamente fica assim essa parte, tá? Vim aqui e volta. sabendo os acordes, sabendo a progressão, encaixa legal, ok? E depois a gente tem um solo, esse solo também é bem simples, ok? E eu vou, vou executar ele aqui bem lento, tá? Com a tablatura e você pega aí certinho, ó. Você pode bater um power record aqui ó. Certo? Ó. Um pouco mais rápido, né? Bom, e essas são as partes principais da música, tá? Não tem muita complicação, deixa que você entenda a essência. É por isso que eu gosto de fazer essa explicação com base no campo harmônico, com base na escala, tentar visualizar isso tudo aqui de maneira bem prática, tá? Porque é importante que a gente saiba o tom da música, saiba tudo exatamente da música, porque a gente consegue depois migrar todo esse conhecimento para outra tonalidade, tá? Por exemplo, se eu falasse para você executar aqui agora esse mesmo solinho, partindo de uma outra tonalidade qualquer, você conseguiria? tá aí é que tá a questão né então é por isso que a gente precisa fazer o estudo aprofundado de cada música se eu fosse executar por exemplo em si menor eu sei que era aqui ó certo porque eu tenho tudo mapeado aqui beleza e se você tem dificuldades aí para estar tá entendendo a música entendendo a harmonia entendendo a, a melodia Quer fazer um estudo mais aprofundado? Aparece no curso Evolução lá, que a gente trata diretamente o repertório gospel. A gente estuda técnicas, variações de acordes e você vai ter bastante conteúdo lá. Beleza? Então aparece lá. Se gostou já deixa o like, compartilha com os amigos, ativa o sininho aí. Tudo isso ajuda a gente, beleza? Não deixa de comentar. Grande abraço e até o próximo é. vídeo.